Saudações povo, eu sou o Mr. Boné Aquela ali é a Selininha Selininha, dá um oi pros inscritos aí E sejam bem-vindos ao meu canal secundário Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente me pede pra fazer há bastante tempo E eu sempre quis fazer, mas eu sempre enrolei Porém, parando pra analisar Esse tipo de vídeo, quanto mais você demora pra fazer, melhor fica Porque mais foda fica a sua conta Bem, sem mais enrolações, vocês já viram o título Sim, hoje é o dia em que eu vou mostrar... A minha conta do Fortnite Agora eu só preciso abrir o jogo sem a minha gata destruir os fios do meu mouse Sai, Selina. Muito bem, rapaziada, estamos aqui no game Eu não sei se a gente começa por cima, pelas mais insanas Ou por baixo, eu acho que eu vou começar por baixo, vai, tô nem aí Deixa eu só colocar minha câmera em outro lugar Bem, vamos lá, essas primeiras aqui de baixo eu vou mostrar um pouco mais rápido Que elas não são tão importantes assim, eu acho Bem, temos aqui essa juiz Na verdade temos todos os juízes de futuros Futebol americano, porque a Epic me deu todas as skins de futebol americano, as novas do nada. Temos aqui o Cleitão Super Neon, sei lá. Jones, chapeiro das hamburguerias. Temos aqui a nossa duendinha do dia de São Valentim. Temos a mulher do Cleitão de Neon. Essa skin aqui que é... Horrorosa, eu acho que eu nunca vi alguém usando essa skin na vida Se você usa, desculpa, ela é muito feia Os dois soldadinhos que antigamente eles eram muito mais verdes e menos sujos Quem é que lembra disso aí? Tiraram essa, essa cor dele porque o pessoal usava Ah, eu usava pra se esconder no meio do mato, nossa Temos aqui o Jonesy de cabelo castanho, patriota dos Estados Unidos aí Jonesy pelado, também conhecido como náufrago Temos mais um Jones aqui de Natal, esse aqui é bem recente na verdade Essa skin aqui já de vermelha é muito linda ainda que receber um estilo novo ultimamente aí, bem, temos aqui mais juízes, né, como eu falei pra vocês a Epic me deu todos eles eu não comprei nenhum, temos aqui essa Ramirez da World Cup que teve aí há uns tempos atrás o caipirão do pintinho na cabeça e sua queridíssima versão feminina, muito linda eu gosto muito dessa skin, aqui temos a emissária uma skin muito bonita também, gosto bastante dela por mais simples que seja e o Divergente, um dos maiores figurantes da história do meu canal essa é antiga, essa aqui inclusive foi a minha segunda heroína do, do Salve o Mundo. Eu usei muito ela. Temos aqui mais um dos figurantes do meu canal. Essa skin aqui, que, por algum motivo, todo mundo ama ela loucamente. Tá, ela é bonita. E é barata. Acho que é por isso que as pessoas gostam dela, na verdade. Temos aqui uma dessas skins aqui que trocam. Que você pode trocar todo o estilo dela, o, o emblema, a cor dela. Eu só tem uma dessas. Essa Ramirez aqui eu ganhei de alguém, mano. Na verdade, a maioria das skins verdes eu ganhei. Esse Cleitão aqui eu ganhei também. Não comprei, não, não, não... Na real, não lembro de verdade. Bala no Alvo, uma skin também que bastante gente gostou uma época. Hoje em dia eu mal vejo pessoas usando ela. Atacante Alegre, que é tipo... Mais uma dessas skinzinhas de pro player aleatória. Essa skin artilheira bruta. Eu gostava muito dela. Até a tryhardzinho psicopata começar a usar ela. E aí eu abandonei ela pra sempre Ajudante Elfa, muito bonitinho eu gosto dela também Mais um juiz aí da Epic Cacete, Epic, o que, que é isso, mano? O ET da Área 51 Essa skin é linda, mano Ah, inclusive entramos já nas skins azuis Eu não tinha reparado, mas já estamos aqui nas azuis Pescador, temos a Tsuki aqui A nossa queridinha waifu aí Dos, dos cyber otakus aí do canal Essa skin é muito linda, tanto que ela tá como favorito aqui Eu eu amo essa skin Sonho, foi uma skin que eu acabei usando é Até que é importante na, Nas minhas histórias Essa skin, eu não sei porque, eu gostei dela no dia que eu, que eu comprei Mas foi só no dia que eu comprei mesmo Porque eu acho ela horrorosa Hoje em dia Temos aqui a Joana do, do Mad Max Eu gosto dela O B, eu ganhei de alguém E eu lembro de ter pedido pra alguém me dar essa skin Muito linda Kill Grande, essa skin aqui é muito bonita também Nunca uso ela, mas eu gosto bastante dela. Rebelde, o querido punkzão aí, mais um Jonesy pra coleção aí. Quebra-queixo, muito linda essa skin também. Eu não vejo muita gente usando, mas eu acho ela muito bonita. Essa Sion aqui, eu até gostava dela antigamente. Eu não acho ela ruim, tá ligado? Ela não, ela não precisava ter esse visor bizarro aqui, mas eu, eu acho legal ela. Temos aqui o Prodigio, um grande figurante, porém também é importante em uma das minhas séries como um personagem aí, um dos principais, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, procura aí Perita, muito linda essa skin também Eu usei bastante ela, uma certa época, mas nunca mais usei Penny Pênis Essa aqui veio do Salve o um Mundo, aí Muita gente tava esperando por ela Peixotinho Vocês lembram que o Peixoto, antigamente, ele tinha essa cara aqui, ó Ele não era felizinho, assim A boquinha dele não era felizinho, assim Ele tinha uma carinha de triste, antigamente Triste não, vai Uma carinha de sério, assim, tipo esse patrulheiro de festa, eu acho ele muito bonito, eu acho ele bem legal, mas, nossa, eu fiquei tão triste no dia que eu comprei ele, porque foi o dia desse evento aqui, da, dessas cores e tal, que foi um show tão ruim no Festa Royale que eu não gosto nem de lembrar, velho. Essa skin aqui ousada, muito bonitinha também, mas nunca uso, uso. eu uso ela em uma uma meu só, mas tá enterrada aí no meu baú do esquecimento. Essa skin motoqueira eu acho ela muito da hora, seria melhor se não fosse o rosto da Ramirez, mas eu acho ela muito da hora, as cores dela eu acho ela muito estilosa Mika é o Boruto Cyberpunk versão mulher aí Medicina ou Toxina, essa skin aqui é linda, mano. Inclusive esse cabelo dela e o bonezinho dela que deu origem que deu a base pro, pra minha skin do... pra esse avatar do Bonudo que eu uso aí nos vídeos Maria Ouro Tá aí uma skin Que eu, eu vi uma vez na loja Só não lembro Se ela apareceu mais vezes Eu acho ela legalzinha Tipo Acho ela muito foda Pra fazer Machinima Pra fazer tipo Uma líder de gangue Ou algo assim Mas só pra isso mesmo Skinzinha da Apple É um defaultzão né Todo mundo tem essa skin aqui Ela foi praticamente Distribuída de graça hein Líder da equipe Metal Uma skin Que deu muita polêmica Porque os jogadores se salve o mundo aí Que compraram um pacotão Super caro Laguna é uma skin ok. Ela veio em um pacote inicial, se eu não me engano, tá? Eu posso estar totalmente enganado. Jornada ou Perigo? Eu adoro essa skin, eu acho ela muito bonita. Jones e Thor, depois de, de uns quilinhos a mais aí. Ira, mano, essa skin aqui já foi um vilão de série minha. Eu amo ela. Guerreira Glacial, essa aqui também muita gente tem, porque ela foi dada de graça no evento de Natal e da Epic, né? Guarda da moita, o senhor. 4,20. <risos> Friorenta, essa aqui o Traveler me deu, mas ele não me deu pela skin, ele me deu pela mochila que vem com ela. Nossa, nunca tinha reparado que tem um peixinho aqui. Essa skin foco também acho ela bem da hora. Eu não sei como é que ela não viralizou aí entre os jogadores, porque ela é muito magrinha. E o pessoal gosta de skin magrinha, porque por causa da hitbox. E ela é bonita, mano. Eu gosto dessa skin. Inclusive, eu devia usar mais ela. Vou colocar ela nos favoritos aqui. Essa skin flocada é linda demais. Eu... Amo essa skin paceta tá aí Outra skin também que eu nunca mais vi aparecer na loja Apareceu uma vez, duas vezes no máximo Eu não lembro Eu posso estar enganado, tá? Essa skin veio de graça no evento do Natal passado, né? E aqui, ó Nós já estamos começando a entrar num, num nível um pouco antigo pra caralho. Essa skin, ela é da season 2, ela é do primeiro passe de batalha, Diva Diamante, veio aí num dos últimos pacotes de iniciante aí, né? Dentada Dócil, uma skin muito fofinha também que eu gostei logo de cara, mas nunca usei direito. Demogorgon, eu acho que é uma junto com o Xenomorfo, atualmente é a skin uma das skins mais bizarras e aleatórias no jogo Críptico Eu comprei ela por causa da mochila dela Que é aquela coluna vertebral em holograma Acho muito bonita Confusão Eu adoro essa skin Eu acho ela muito estilosa Esse último estilo dela também aqui é Até que é legal, mas o, o, o padrão dela é muito bonito, cara Eu acho essa skin muito foda Caveirinha, eu nunca achei essa skin muito bonita Eu ganhei ela de alguém, se eu não me engano E aqui tá a minha primeira skin, velho Essa foi a minha primeira skin usei a... Ela é igual o Cavaleiro Catástrofe, tá aí Essa tiazona Bruxa surfista A irmã gêmea aí da, da Bruma Duas skins lindas, duas skins magníficas Mas essa aqui é campeã Essa aqui é dona do coração de muita gente aí no Fortnite Que eu tô ligado, hein Tô ligado Boneco de testes Essa aqui A Epic me deu também Muito obrigado Epic novamente Bashi Ou Baki Ou Bashi Não sei Essa skin é legal Ela ganhou um estilo do nada Assim Super aleatório Muito bonita babaiaga A véia A lendária véia Também foi a Epic que me deu Acho Tem o acho normal E o acho pelado aí né Muito maneirinho Acho ele bonitinho Ave do sol Essa skin aqui também Bastante gente conhece Eu gosto muito dela Só que eu quase nunca uso Essa skin aqui Atacante festivo É a dona do meu coração eu acho ela linda Demais em todos os aspectos As cores dela, o rosto dela Ela é muito maravilhosa, eu gosto muito dessa skin Ameaça tripla essa aqui eu nem preciso falar né gente Eu nem preciso falar Dispensa comentários Essa skin é uma das melhores skins que já tiveram nesse jogo inteiro Adorável Alguém me deu essa skin E ela é magnífica também Muito linda Eu nunca usei ela cara Nunca usei Rex sombrio Acho ele legal Mas também nada demais Inclusive agora gente estamos entrando nas skins roxas Só não sei porque que o Gluposo que é azul Ele tá aqui depois da primeira roxa Qual que é o sentido disso? Tá aí o Gluposinho Todo mundo conhece né padrão zera Zoe de verão Legal Eu gosto bastante dessa skin também Essa aqui eu já usei bastante, assim como a Zoe normal, a primeira Zoe, eu uso ela bastante também Tá aqui, entramos na parte das skins de, de futebol, a Epic me deu elas, obrigado Epic novamente Xenomorph, um grande, uma grande chegada atual aí no, no game, né, muito foda, muito foda, não tenho o que falar O pessoal fica reclamando que a skin é feia, mano, o bicho é feito pra ser feio, mano, eu gosto que tenha skin de bicho horroroso no jogo Eu acho legal Voyager Eterno É um personagem importante em Machinima minha Eu gosto dele Vega É uma skin bem... Bem esquecível pra falar a verdade. Trog, todo mundo conhece ele só porque ele tem cara de otário. Olha a cara desse maluco, mano. a cara de quem esquece de deixar o like nos vídeos, velho. Skins de futebol americano. Sim, a Epic também me deu todas as skins de futebol americano. Todas as skins de esporte que eu tenho, basicamente, a Epic me deu. Aqui a Tenetina, a minha skin favorita da Season 2, do capítulo 2. Pra mim, ela é uma das skins mais belas já feitas. Ela é muito carismática, ela é muito... A criatividade que usaram pra fazer essa skin aí é muito boa. O Homem Árvore, todo mundo tem esse homem árvore aí também Pelo menos todo mundo que jogava na época que ele saiu, né? Porque ele veio de graça Técnica torta Eu acho ela uma skin da daorinha também Mas nada demais Técnica normal Mesma opinião sobre a técnica torta Ela é legal, mas... Né. Tá cara! Essa skin aqui é muito da hora Eu gosto muito dela Porque ela tem, ela tem esse rosto Eu gosto muito desse rosto É o rosto da Joana É o rosto da Joana Desde a skin do basquete Até a Joana atual aí que vocês conhecem Eu adoro esse rosto Eu acho que é o rosto feminino mais bonito do jogo. E essa skin é super estilosa, tá ligado? Ela tem esse lance meio Japão. Temos aqui o T-800. Nem tenho o que falar, né? Muito da hora. Adoro o Exterminador do Futuro. Muito foda. <risos> o que dizer? O que dizer sobre este homem? Mano, o Klebinho ele se tornou uma das skins mais lendárias de hoje em dia. Eu não vejo nem Ninguém que tem o Klebinho, mano. Brincadeira. Ninguém é uma palavra forte. Mas assim, pouquíssima gente tem o Klebinho hoje em dia, porque além dele ser antigo pra caramba, ele veio no, no pacote da Twitch Prime. Então assim, ele ficou muito pouco tempo disponível e só quem tinha o Prime podia pegar essa skin. Temos aí a Sombra. É a minha skin favorita do jogo. Não tenho o que falar dessa skin. Ela é linda. Quando ela ganhou esse estilo novo. Esse estilo do capacete aqui não precisava existir, não. Mas quando ela ganhou essa roupa azul aqui, velho, eu, eu me senti abraçado pela Epic. Assim, parece que a Epic olhou pra mim e falou: toma. Bonny. toma esse presente maravilhoso pra sua vida. Soberana dos brilhos, eu acho ela muito linda também. Tá, Sky... Legalzinha Nunca entendi a fixação que as pessoas têm por essa skin Eu acho ela bonita e só Siona também é uma skin legal Eu acho ela bem estilosa, criativa Mas nada muito insano assim Selvageria uma skin que veio em pacote iniciante também Nada demais, não, não curto muito Sargento Inverno Sei lá, eu até acho ele legal Mas quando eu olho pra ele eu lembro da season que ele veio E eu fico, uh, sei lá Sarah Connor Eu sempre adorei a Sarah Connor, velho Muito maravilhosa, eu gosto muito dela Revolta, o famoso Chester da humanizada Muito bonitinho esse robozinho Renegado Sombra Ou Espectro Aqui no caso, né? Reese A skin mais Sem açúcar Dessa season Recruta Nem lembro De onde vem o recruta Eu não, não lembro se ela é de passe ou não Eu juro pra vocês que eu não lembro Rebeldia Amo essa skin Ela é o personagem favorito do meu canal Não confundam com skin favorita, tá? Onizi Ou pijama gourmet Como quiserem chamar Muito bonitinha Eu lembro que ela ficou no hype Porque muita gente esperava Que ela viesse na loja Enrolaram pra caramba para lançar ela, Peste, uma skin Muito estilosa também, eu ganhei ela De alguém, não lembro, porque faz muito tempo O lendário Skull Trooper Gosto muito dessa skin pelo valor emocional que ela tem pra mim e pro meu canal, tá, gente? Ó, ser sincero, eu acho essa skin feia. E olha que eu tenho até uma camiseta dele aqui, ó. Eu tenho uma camiseta dele e é tudo pelo valor emocional. Eu, eu não acho uma skin bonita. Ainda mais depois que colocaram esses olhos azuis nela. Não precisava ter colocado isso. Aqui, ó, o, o caveirão de Natal. Não tem esses olhos brilhantes. E isso é maravilhoso. Patinadora perigosa. Eu gosto dessa skin. Eu acho ela bonitinha e tem um emote próprio. É uma skin super aleatória, né, tipo... É uma skin que veio assim do nada e tem emote próprio. Mais skin de futebol e o Panqueco. Pra mim, cara, eu vou ser sincero com vocês. Quando lançou, quando vazou a imagem do passe dessa Season que nós estamos agora. E eu vi o Panquecão lá, desse jeito aqui, ó. Eu pensei, nossa, meu, que bosta Essa Season vai ser uma bosta, só tem skin feia Que porra é essa? Que bicho é esse, mano? Era pra ser um robô? Era pra ser um bicho? Que que é isso? E velho, ele com Esse estilo assim, com o bigodão e o chapéu Eu acho ele simplesmente lindo Eu acho ele a melhor skin do passe, melhor que o Mandaloriano, melhor de todos, eu acho ele Lindo, eu adoro o panquete. Operações Secretas, muito bonita também Uma skin bem antiga. Oceano, uma skin Que teve uma participação incrível de 3 minutos no meu canal Miausculo, maneirão, clássico Todos conhecem O Nenezinho miau, muito fofinho Eu adoro a, a quando você corre com ele dentro do jogo O corpinho dele fica de um lado pro outro assim eu Acho coisa mais fofa Mestra da arrancada, essa skin aqui Eu lembro que eu comprei ela justamente porque ela era bugada Quando você colocava o capacete nela eu não lembro, eu acho que era o pescoço dela O pescoço dela ficava invisível, era muito engraçado, mano Maeve, skin aí do passe atual Marreta, nossa, mano, na moral Que bom que ele foi lançado nessa, naquela época, né Porque se lançasse uma skin assim, hoje em dia No passe de batalha, o pessoal ia, ia xingar tanto a Epic Porque, mano, é um soldado aleatório, velho é um soldado muito aleatório Mariana, eu acho essa skin bem foda, meu Deus ela piscou muito ali agora, não sei se vocês viram. Eu tô pulando as skins de futebol, tá, gente? Porque todas são meio parecidas e... Vocês conhecem essas skins. Maltrapilha, eu acho essa skin muito foda também. Eu usei bastante ela por um tempo, mas larguei de mão também. Lutadora Coelhinha, muito bonitinha também. Classicona. Luminous, eu acho essa skin muito foda. Ele tem uma cara bem imponente, mas nunca mais usei e nunca vejo ninguém usando. lord X, o lendário Desentupman e... Seu antecessor aí, Lorde da Ferrugem Líder de esquadrão, protagonista De uma das histórias mais lindas que eu já fiz Cleitão na lhaminha também Classicão, Lexa O waifu aí de 90% Da população que joga esse jogo, Kuno Eu acho essa skin bonita, Condor Essa skin é foda hein mano, Ou, pelo menos depois que você faz o emote, ela fica bem foda. Jules, essa aqui é uma das skins mais lindas que eu já vi, sinceramente. Assim, em termos de rosto feminino. Eu adoro essa skins. Jones e Mergulhador, horrível. Jones e Bunker, também é horrível, mas pro valor histórico que ele tem dentro do jogo, ele é legal. Inversa. Eu não tenho muito o que falar sobre essa skin. Infinito, skin bonita. Grimório, mas... Nossa, eu achei essa skin foda, velho. Geada. Horrorosa. Gavião Guerreiro, vilão mais desgraçado do meu canal. Horrível. Eu acho essa skin muito, muito genérica, muito feia, mas, mas tem um valor sentimental pra mim. Fyra, também conhecido como Der Ponce. E aqui começa os bagulhos raro, bizarro aqui da minha conta, velho. Vocês vão ver que a partir daqui o valor, se, se eu fosse vender a minha conta, ia ser um bagulho, assim, estratosférico. Não vendam contas e não comprem contas. Isso é ilegal. Wonder. Pois é, Wonder Uma skin feia pra caramba Eu não acho ela bonita E ela só é super estimada pra caramba Porque ela é... Rara. Stratos, é uma skin bem estilosa e eu gosto bastante dele. Espinhos do Amor, eu gosto dela, ainda mais desse estilo dela aqui. Ela me lembra personagens de Hollow Knight e eu selecionei ela sem querer, eu sou imbecil. Especialista em Missão, a queridíssima especialista em brilhos, tá aí uma skin antigaça do primeiro passe aí do Fortnite. Em Bananoso, essa skin aqui é engraçada, eu ganhei ela de alguém também, não lembro quem. Mais uma banana, essa é a banana pelada e essa é a banana original, maneiro. Essa skin aqui é bem mais ou menos também mais cão Mamacão, DJ Além, o lendário, Lhaminha Foda, Detetive, essa aqui foi A primeira skin que eu, ela foi O motivo pra eu colocar V-Bucks no jogo Pela primeira vez, sim, os outros os outros Passes de batalha que eu comprei no jogo Foram todos com V-Buck farmado do Salve o Mundo Essa aqui foi a primeira skin que eu realmente Gastei dinheiro pra comprar, Descolada Versus Chique, eu acho essa skin bonita, mas Meio exagerada as cores dela, sei lá Demi, muito bonita também Todo mundo gosta muito dessa skin Crepúsculo da Meia-Noite, essa aqui é um pacotão que, sinceramente Essa é a única skin desse pacote que vale a pena Eu acho ela bonita e as outras que vieram junto com ela São feias. Crepúsculo, que é a mesma Skin que eu acabei de mostrar, só que no seu estilo Totalmente gótico. Coração de pedra uma skin muito bonita que eu, sinceramente Eu não lembrava que eu tinha ela, eu achava que eu não tinha Comando nevado, muito bonitinho Cobalto, ET Bilu, que veio Num pacote aí de iniciante Cicuta, bruxinha verde Narutinho, malandrão da season 8 Chapeuzinho de verão, veio em pacote também Junto com o Banana Pelada. chapéu Clássica, essa aqui veio da season 4 5, não lembro Cascavel, uma skin muito bonita, só que Ninguém liga pra ela, Calafria Também é uma skin bem, essa skin aqui ela é bonita Mas ela é meio free fire, sei lá Caçadora, muito linda, eu acho muito bonita Essa skin, ela tem o mesmo rosto da detetive Inclusive, cabeça dura, eu acho essa skin muito Estilosa, tanto que ela tá nos meus favoritos aqui Brutos, família É tudo, o lendário brutão Cara, cara de bravo aqui no, no Vestiário, mas na hora que você entra no jogo Ele tá assim Brasa, essa skin aqui eu lembro que todo mundo ficou Nossa mano, que skin foda, que skin diferente e Ninguém liga pra ela hoje em dia Aqui uma das skins que eu falei pra vocês Que veio no pacote junto com a, com a vampirinha lá E é horrorosa, eu acho muito estranha essa skin Bola preta versus bola branca Eu acho muito insana essa skin aqui Muito diferente, estranha mas eu achei ela legal. O monstrão Bocarra, eu só comprei ele porque ele vem Com sapinhos nas costas E pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de sapo Beladona, nem vou falar nada, essa skin é horrorosa A temporal de verão, Renatão Pelado, esse aqui é foda também, mano nosso querido atacante do cume Jefferson. As, ela veio em um pacote Também, eu até gostei dela na época, mas Joguei com ela por uns dois dias Artilheira de gengibre, nossa senhora, eu tenho muita skin Socorro, esse vídeo vai ficar com 10 horas Aqui a skin mais horrorosa Do pacote que eu falei pra vocês, olha a Olha essa cara, gente. Imagina você vai buscar água na cozinha de madrugada e você vê isso aí na, na cozinha, velho? Esse robozinho aqui, animalesco, eu comprei ele pra caso eu fosse usar em alguma machine, mas não usei ainda. Tá. Andarilha Praiana, muito importante pro nosso canal aí. Todo mundo sabe da história, da, da função, da importância dessa personagem. Andarilha Lunar, personagem bem. Uma skin bem mais ou menos também. Além, que é o novo DJ Lyama, né? Só que agora ele tem a opção de tirar o capacetinho dele. Muito estiloso, muito da hora. Mais uma badanona aí pro, pro jogo. Agente de Elite também protagonizou aí a linda história de um default. Maravilhosa. Acelerada, outra skin horrorosa que eu nunca vejo ninguém usando. Sith Trooper e Kylo Ren, são os dois que eu tenho de Star Wars aí. Bombardeira Sombria, muito icônica aí no jogo, né? Ela foi importante na história do Fortnite, de certa forma. Wolverine, Venom e essa porrada de skin da Marvel que eu sinceramente vou pular, tá? Todo mundo se lembra dessas skins. A única que, que realmente tá no meu coração é a Dominó. Eu acho ela ridiculamente bonita, essa skin. Ryu e Chun-Li. Essas skins são maravilhosas. Eu gostei muito deles. Inclusive, eu só uso a Chun-Li hoje em dia. Eu tô viciado na Chun-Li. Master Chief, Clayton e o... Psicopata os Todos os jogos eu acho muito fodas Eu gosto muito dessas skins E tô ansioso pra ver as próximas aí que virão Travis Scott, Marshmallow, Major Lazer Inclusive uma curiosidade aí pras pessoas Vocês sabiam que Major Lazer não é uma pessoa? Sério, tipo, Major Lazer não é um cara Não existe um artista chamado Major Lazer Major Lazer é um grupo de DJs Se eu não me engano é o Diplo, o David Guetta e outra pessoa Quem que é mesmo? Deixa eu ver aqui É um grupo criado pelo Diplo e pelo Switch Eu nem sei porque eu falei do David Guetta, não sei... De onde eu tirei essa informação. Enfim, esse homem, ele é só o símbolo da equipe. Ele não é uma pessoa. Não existe. Esse cara não existe, tá ligado? Curiosidade aí do, do dia a dia pra vocês. Loser Fruit é uma das minhas skins favoritas. Eu acho muito legal a skin. Eu acho ela muito bonita. E eu gosto muito da Loser Fruit. Por mais que eu não acompanhe o conteúdo dela. Eu, eu acho ela muito carismática. Uma pessoa muito maneirinha. E merecidíssimo estar dentro do jogo. Astro Jack, muito lindo. Inclusive, o Travis Scott e o Astro Jack, a Epic me deu, cara. Foram as duas primeiras skins que a Epic me deu. Eu fiquei muito honrado. Muito obrigado, Epic. As skins da DC aqui eu também vou pular, não precisa ficar dando atenção pra isso tudo, só pra Era Venenosa. A Era Venenosa merece, eu amo essa skin, muito linda, maravilhosa. Zenith, uma das skins mais horrorosas que já lançou nesse jogo, só que foi um bom personagem pra minha série. O Voyager, ah, inclusive, ó, entramos na parte dos lendários aqui, hein, agora é só os douradinhos, vamos lá. Temos o Vingança, skin bem genericona, Vi, ou Vai, ou... Seis Triceratop Não sei porque essa skin é lendária, sinceramente Transcendental Uma skin maravilhosa Eu até hoje me arrependo de não ter jogado o suficiente Pra pegar os outros estilos Eu só tenho ela com a, com a roupa preta só Mordiscadinha Também não sei porque que é lendária essa skin Mas ok Foi um dos meus melhores vilões do meu canal inteiro Sorana Outra skin que eu também não sei porque que é lendária bem, bem mais ou menos essa skin Singularidade Essa eu até entendo Ela foi muito importante pra história E ela é linda, convenhamos Eu gosto muito dessa skin Sentinela Ó, não vem me falar com essa skin aqui ruim não, hein? Maravilhosa. O, a, o, são os galos de rinha, mano. Ruína. A skin mais aleatória que já existiu nesse jogo. Rocks. A crush de muita gente aí também, pelo menos, foi... A minha, na época. Ragnarok, também conhecido como Ragnarok. Lendário demais. Predador. Muita gente reclama que ele é feio. Mas é o mesmo dilema do Alien, gente. Ele foi feito pra ser feio. Não é pra ele ser bonitinho. Ele é um bicho assustador, cara. Pintura de guerra, skin ridiculamente feia, mas foi um bom vilão pra minha série. Ômega, esse aí, porra, saudade dessa época, mano. Oblivion, mulher do ômega. O Visitante, lendário. Esse aí, até hoje, é importante pra caramba. O Rei do Gelo. Bonita skin, mas o evento dele foi triste, foi tão broxa. O prisioneiro, também conhecido como o rei do fogo, eu chamo de Thanos. O cientista, skin aí importantíssima pra história também. Uma das maiores skins do jogo, velho, se não a maior. João Henrique, olha só, eu daria mais tempo de tela pra você, senhor João Henrique, mas nós já estamos com 46 minutos de arquivo bruto, então... Foi mal aí, João. Nos 400 mil inscritos, você volta aqui pra nós, hein? Brigadão. Midas Rex. Eu só tenho ele porque eu comprei o pacote porque eu queria o Coringa e a... Ia... Era venenosa. Midas, o homem mais lindo que já pisou nesse jogo. Nem tenho o que comentar. Menace. Eu acho ele ok. Nada demais. Malícia, uma das skins mais lindas também. Amo essa skin do fundo do meu coração. E é uma das melhores personagens do meu canal também. Adoro. Mira Porra, eu lembro que todo mundo ficou teorizando coisa pra caramba, ele deu uma polêmica, mas ele é só um robozinho aleatório. Luxo, eu acho ela linda demais, principalmente esse estilo dela aqui, ó, com o batom rosa e, o, e as correntes brancas, a roupa branca. Ah, selecionei a skin, velho, eu sou muito burro. Lupino, lince, eu acho que ela talvez seja, assim, o topo da lista das skins que usam pra fazer rentar. Líder da equipe rosa também Veio do Salve o Mundo lá Do, do pacotinho de quem tinha o Salve o Mundo, né? Bem feia, não gosto John Wick, primeira parceria grande de skin no jogo, né? Porque antes teve o Thanos, mas ele não é jogável. Temos o híbrido, ou para os mais íntimos, Deadpool. Glow, mais uma skin aí das lendárias de celularzinho, que muita gente ficou amando na época. Galáxia, uma skin linda, eu amo essa skin, ela foi a primeira do Fortnite Club. Fusão. Skin mais aleatória que eu já vi na vida. Especialista em equipamentos Maia. Olha só, a minha ficou assim, ficou meio militar zona. Eu gostei até, nada demais também. Destino é a Glow, só que sem brilho. Dançarina Dynamo, ou como os mais chegados chamam aí, é a skinzinha de super-herói de pro player. Coração Negro, também conhecido como Peter ou Kevin, não lembro. Minato. É nós Cavaleiro Supremo, essa skin aqui é a melhor parte dela, é, é essa aqui, é, é, a, é a parte mais tenebrosa dela. E as outras cores eu não peguei porque eu sou um imbecil. Cavaleira Rubra, uma skin aí que muita gente super estimou pra caramba também. Cavaleira Eterna que veio aí fazendo uma homenagem também para para as skins antigonas. Carboneto, um grande herói aí. Caos é a skin que veio junto com o Clebinho que eu falei para você, não sei porque que ela é lendária, super estranha, super genérica essa skin. Calamidade, uma skin que deu bastante polêmica aí também. Hein, mano? Quem lembra dos emotes aí que balançava as teteolas dela aí? Bravura, uma das skins mais horrorosas de todos os tempos. Galaxy, eu acho ela bem bonita, mas a galáxia que veio no clube Fortnite é mais bonito que ela Atemporal Renatão Muito foda eu Sempre achei ele uma skin muito da hora E ele é importante pra história do Fortnite E também as minhas séries Tem tudo de bom essa skin Maravilhosa Adoro Renatão Temos aqui a Ark Uma das skins mais lindas Femininas do jogo também Amo essa skin Muito bonita Arachne Essa skin aqui também Veio algumas vezes pra loja E nunca mais apareceu Acho que ela aparece nos Halloweens Aí da vida Ancestral Eu até que acho ele maneiro Mas sei lá Acho essa roupa muito exagerada Bem Free Firezão também É bem Free Fire Algos, uma skin bem simples também, mas Foi bem importante para a história e ainda é importante Acorde Forte, essa skin aqui Me lembra o Patriota, porque ele usava ela Loucamente na época, tem um um desses bichos do Salve o Mundo aqui na camiseta dela. O Mandaloriano, ou Meladoriano. Só os, os fortes vão entender aí. E o Deadpool, que eu nunca entendi por que o Deadpool ficou em primeiro aqui. Eu acho que é, é memezinho, tipo, o Deadpool, ele, quer ser, ele quer, quer ser o centro das atenções, né? Ele coloca a cara dele em tudo e tudo mais. Mas enfim, gente, olha quanta skin que eu tenho nessa merda. Eu vou, eu vou fazer uma contagem aqui, tá? Em área, levando em conta as colunas aqui e as fileiras. 53... Fileiras, ok, vamos fazer um cálculo de área agora 53 vezes 6 Meu Deus Tem alguma coisa errada nesse cálculo, não é possível Olha, eu não sei se eu fiz o cálculo certo Eu acho que eu tô ficando meio louco Mas de acordo com o cálculo em área Das colunas vezes as fileiras E tirando essas quatro skins aqui Esses quatro espaços, né Que são esses dois aqui e esses dois últimos Eu tenho 314 skins Eu acho que eu preciso parar de gastar dinheiro com jogos online.